Nós acolhamos a imagem de Nossa Senhora do Livramento com a salva de palmas bem forte. Viva Nossa Senhora do Livramento! Viva! Viva Nossa Senhora do Livramento! Viva! Viva! nesse momento nós vamos hastear a bandeira, as bandeiras do, do município e a bandeira de nossa padroeira para demonstrarmos à comunidade que estamos em festa, é tempo de alegria, é tempo de esperança para toda a nossa comunidade paroquial. Então, atentamente, nos preparemos para o arteamento da bandeira. o sou operado que é primeiro já hoje Então, neste momento, nós vamos, juntamente com o hino do nosso município, nós iremos artear a bandeira, que será arteada pela senhora prefeita do município de Grancha. Então, vamos, primeiramente, artear a bandeira do município e depois a bandeira da padroeira. Peço a ajuda da banda. Agora vamos achar a bandeira de Nossa Padroeira, Nossa Senhora do Livramento. Logos instantes, estaremos dando início à Santa Eucaristia, presidida pelo nosso bispo Diocesano, doente Milson. Então, desde já, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta festa de Nossa Senhora. Então vamos, com muita calma, tranquilidade, participarmos da Santa Eucaristia. né se Thank okay. you. Irmãos e irmãs, boa noite As intenções para a Santa Missa Pelos falecidos Francisco das Chagas Rocha Chaga Luzia, Manuel Domingues de Carvalho Maria Carvalho da Costa Dona Marizô Francisca das Chagas Domingues Ferreira José Domingues de Carvalho Domingues Hermógenes de Carvalho Raimundo Angélica de Brito Manoel Fortuoso de Brito, Alberico de Alves Pereira, Manoel Marcos da Silva, Maria Carvalho Lendengues de Araújo, José Rodrigues Magalhões, Elisa Fonseca Magalhões, Cândida Fonseca Magalhões, Maria Carvalho Lendengue de Araújo, Edson Fortuna Araújo, Francisca Rodrigues de Araújo, Maria Carvalho Lendengue de Araújo, José Lendengue da Costa Luzia Carvalho Lendengue Terezinha Rodolfo de Vasconcelos Francisca de Sabe Viláqua João Evangelista de Mato Júnior João Evangelista de Mato Júnior Francisco Robério Fernandes Continelli, Emanuel Araújo Alves Luiz Xavier Oliveira, Maria Elisa Xavier Oliveira, João Alves de Arruda, Pedro Cassiano Ferreira, 11 anos de vida eterna, Antônio Denis da Silva Camilo, 3 anos de vida eterna, Francisco das Chagas Alexandrino Neto, Pedro Monção da Silva, Terezinha Rodrigues do Nascimento, José Geraldo Moreira Mendes Júnior, José Alex Dias Moreira, Cardina Áurea da Rocha José Ferreira dos Santos Caetano Dias de Oliveira Maria de Lourdes Fernandes de Oliveira Écídio Lucas de Lima Pedro Lopes de Souza Maria Ferreira Félix Raimunda Ferreira Félix Joaquim Lopes de Souza Oliveira Francisca Rita de Araújo José Ivo da Rocha Rita Maria da Conceição Ana Benício de Oliveira, Écídio Lucas de Lima, Francisco Ademar de Barros Araújo, três meses de vida eterna, Maria Neuza Carvalho Bevilacqua, três anos de vida eterna. Maria da Conceição de Carvalho, José Antônio de Carvalho e, esposo, e esposa, Antônio Linhares Neto, Emília Vieira de Barcelos, Mariana Sá de Oliveira Arruda, João Evangelista Coelho da Silva Júnior, Umbelina Maia Coelho de Sá e Esposo, Maria das Chagas Maia Coelho de Sá, Alexandre Pinto de Souza, Regina Pereira de Souza, Francisco Pédex Continelli Pereira de Souza, Francisco Dias Fernandes, João Dias Fernandes, Anemias Dias Fernandes, Joaquim Benício da Cruz, Adília Marques Mesquita, por todas as almas, pelas almas do purgatório, Paulo Fontinelli Rocha, Maria do Livramento Oliveira Rocha, Pedro, Pedro Sebastiano da Silva, Raimunda Pereira de Oliveira, Diva Araújo Oliveira, Francisco Delclerce Sobrinho, Luiz Fernando Oliveira Dias. Francisco Tabós Araújo, um ano de vida eterna, Maria Lourdes Araújo, quatro meses de vida eterna, Raimundo Guilherme de Oliveira, seu Cassimiro. Antônio, Antônio de Castro Moraes, Benedita Jorge de Moraes, Maria do Socorro Pereira de Matos, dois anos e seis meses de vida eterna, Marta Miranda da Paz, Expedito Alves da Paz, Floriano Pedro do Nascimento, Maria Moura do Nascimento, Antônio de Paulo da Cruz, seis anos de vida eterna, Soberno de Cássio Moraes, três anos de vida eterna, Lívio Barro Setúbal. Rezemos em ação de graças pela saúde de Simone Aguiar de Carvalho, pela saúde Gabriela Aguiar de Araújo, a São Pio de Piscitrina, deputado Romeu Aldiguera e Família, pela conversão dos pecadores, a Nossa Senhora do Livramento por graça alcançada, a graça alcançada a Nossa Senhora do Livramento, por graça alcançada a todos os santos e almas, graça alcançada a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, graça alcançada a Maria das Graças Maia Coelho de Sá, graça alcançada a alcançada por Belina Maia Coelho de Saia e Esposo, Tereza Cristina Oliveira Dias e Família, Mentindo Delcleses e Família, pela Cura e Libertação de Granja, pela aniversariante Antônia Ferreira do Nascimento, deputado Romeu Aldiguerra e Família, Maria do Socorro Oliveira e Família, São Miguel Arcanjo, por graça alcançada, a Nossa Senhora do Livramento, por graça alcançada. Rezemos ainda em ação de graças por Mário Frota e família, Raimunda Nonata Pinto e família, Marcos Araújo e família, Chico Américo e família, Manoel Linhares e família, Sebastião de Souza Carvalho e família, Edberta Araújo e família, Jéssica Monique e família, Marcos Sérgio e família, Socorro Araújo e família, Josi e família, Felipe e família, Antônio Marques Sobrinho e família, Valdirene Monteiro e família, Joelma Reis e família, João e Ada e família, Edésio Lopes e família, Livramento Barros e família, Cláudio Silveira e família, Zé do Frango e família, Valdir Chagal e família, Esmo Sampaio e família, Denise Pereira e Família, Edvani Félix e Família, Didi da Tatajuba e Família, Pedro e Paula e Família, Olivan e Maria e Família, Ernilda Moraes e Família, Geri Maria das Graças e Família, Janaína Matos e Família, Jaqueline Frota e Família, Benedito Chagas e Família, Vanessa Matos e Família, Antônio Almada e Família, Francisco Almada e família, Raimundo Araújo e família, Ana Célia Lopes e família, Antônio Jorge e Maria Suliane, Eloide e família, Pedro Júnior e família, Davi Aragão e família, Erlice Benício e família, Afonso Benício e família, Jonas Gregório e família, Vânia Angelim e família, João Paulo e família, Maria José de Carvalho, neta e família. Luíque Barros, evangelista e família. Antônio Amaral e família. Rogério Aguiar e família. Antônio Linhares e família. Raninha e família. Freitas e Derlane. Salete Cunha do Amaral. Maria José de Moraes Oliveira e família. Silvia Lendengue de Matos Dias e família. Francisco Venceslau e Maria Angelou e família. Vanessa Xavier de Matos, João Batista do Nascimento, Carlos Arruda Lopes e Família, Zilmar Gomes Arruda dos Santos e Família, José Manuel Sampaio de Matos e Família, Derin e Família, Maria Simari de Pinho e Família, Renato Setuba e Joelma e Família, Marcos Moreira e Simone Matos e Família, Edinaldo Cruz e Família, Robério Amaral e Cláudia e família, Glícia Lopes Barros e família, Laís Almeida de Souza e família, Raimunda Farias e família, Camila Pinheiro e família, Paulo Sérgio Coutinho e família, Maria Vanessa Cruz e família, Vicentinho Arruda e família, Assis Amaral e família, Terezinha Domingues de Carvalho e família, Helenice Monteiro e família, Nilda Silva e família, Francisco Joacilo Pinto Setúbal, Rita Barros Setúbal e família, Lidiane Maria Almeida Pereira e família, Raimunda Neuza do Nascimento Celestino e família, Edivaldo e Cristina e família. Irmãos e irmãs, com muita alegria, fiquemos de pé, Iniciemos a Santa Eucaristia, cantemos. Aguardemos a Santa Eucaristia enquanto o bispo se prepara. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta noite de festa que abre para nós os festejos do ano 2021, dedicados à Nossa Senhora do Livramento neste ano que é o ano 50 de criação da Diocese de Tianguá, pelo Papa São Paulo VI, em 1971. E nós queremos louvar a Deus por essa caminhada jubilar de nossa igreja e elevar uma prece ao Senhor pela intercessão de Nossa Senhora do Livramento, que nos livre dos males do tempo presente, e nos fortaleça, nos ensinando o caminho da palavra de Deus, da fidelidade ao Evangelho, para superarmos todos os males e dificuldades que nós enfrentamos. Reconheçamos a nossa condição de pecadores e com humildade, cantando, peçamos o perdão que vem de Deus. Música compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Celebrando o ano jubilado de Nossa Diocese, no início dos festejos de Nossa Senhora do Livramento, cantemos a glória de Cristo. Senhor Deus, dai-nos por vó toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Abrão era muito rico em rebanhos prata e ouro. Ló, que acompanhava Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A região já não bastava para os dois, pois seus rebanhos eram demasiado numerosos. Para poderem morar juntos, surgiram discórdias entre os pastores que cuidavam da criação de Abrão e os pastores de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam naquela terra. Abrão disse a Ló, não deve haver discórdia entre nós e entre os nossos pastores pois somos irmãos. Estás vendo toda esta terra diante de ti? Pois bem, peço-te, separa-te de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantando os olhos, ló viu que toda a região em torno do Jordão era por toda a parte irrigada, isso antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como o um jardim do Senhor e como o Egito, até a altura de Segor. Ló escolheu então para si a região em torno do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que que os dois se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu nas cidades próximas do Jordão e armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram péssimos e grandes pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que estás vendo, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua descendência. Levanta-te e percorre este país de ponta a ponta, porque é a ti que eu darei. Tendo desarmado suas tendas, Abrão foi morar junto ao carvalho de Mambréle. Que está em Hebron. E ali construiu um altar ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hum. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que entram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Verendício, Padre Kelton, que administra esta Igreja dedicada a Nossa Senhora do Livramento, queridas autoridades civis aqui presentes, queridos irmãos devotos de Nossa Senhora do Livramento, aqueles também que nos acompanham através das redes sociais. O que nós temos de mais precioso na nossa vida é a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Estava meditando durante a proclamação da palavra de Deus. O texto do Evangelho dizia, não jogue aos porcos, aos cachorros, aos cães as coisas santas. O que nós temos de mais precioso é a nossa fé. E não devemos lançá-la fora, não devemos jogar fora a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Porque é a fé em Deus que nos garante a vitória, que nos garante a realização da nossa vida. E eu pensava isso. Olhando a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, a história de Abraão e Ló, seu familiar. Nós sabemos a história de Abraão que tem sido contada nesses dias na liturgia, um homem já com mais de quase 80 anos ou mais, que tinha uma vida estável, que tinha bens e uma casa muito bem cuidada e, portanto, já nessa idade, Abraão já começava a pensar em se estabilizar e terminar seus dias, porque diz a Escritura, nossos dias são contados sobre a face da terra. Um homem forte vive 70, os mais fortes chegam a 80. E depois de 80, nós sabemos que é lucro mas caminhamos para Deus. E exatamente no auge de sua idade, Abraão sente no coração um chamado de Deus na vida dele, para que ele largasse tudo e se lançasse em uma grande aventura de fé, em uma terra estranha, em uma terra desconhecida, deixando de lado todas as seguranças que ele tinha. Meus irmãos, vocês sabem que não é fácil um processo de mudança. E quanto mais o tempo passa, quanto mais nós envelhecemos, mais dificuldades nós temos de mudanças. Como é difícil pensar em arrancar uma árvore velha, uma árvore já adulta, para plantar no outro terreno Dificilmente esta árvore consegue crescer e produzir Deus pediu a Abraão que ele saísse de sua casa Para uma terra distante e estranha Porque Deus tinha um plano na vida de Abraão que depois mudou o nome para Abraão, o pai da fé Deus tinha um plano para ele e Abraão se lança nessa alguns bens e se coloca na estrada. A fé de Abraão se tornou uma fé modelo para toda a humanidade. Por isso, Abraão é chamado de o pai da fé. Porque numa idade adulta, já idoso, se lança sem saber qual era o plano de Deus. Ele se lançou nas mãos de Deus como Nossa Senhora que também no auge de sua juventude ainda tão jovem abandona seus projetos pessoais para que a vontade de Deus prevalecesse em sua vida mas o que aconteceu com Abraão é algo maravilhoso um homem que se deixou conduzir pela graça de Deus a página que nós escutamos hoje da primeira leitura, dizia que Jó, aliás, que Ló e Abraão, que eram familiares, Abraão o chama de irmão, os rebanhos dos dois cresceram muito. E começou uma contenda entre os pastores que cuidavam do rebanho de Abraão e do rebanho de Ló. E mais uma vez, Abraão dá sinais de desapego, um homem entregue à vontade de Deus disse para Ló: Nós não devemos brigar, não deve haver discórdia entre nós, porque nós somos irmãos. Guardem essa frase: Não deve haver discórdia entre nós, porque nós somos irmãos. Como é triste uma família dividida, como é triste uma família que vive na discórdia. Como é triste uma família, e Jesus uma vez disse, todo o reino dividido contra si mesmo, a tendência é a ruína. Uma família dividida, a tendência dela é a destruição. A divisão não vem de Deus. Deus une, o diabo tenta dividir. Abraão diz a Ló, não é certo que a gente brigue, não deve haver discórdia entre nós, porque nós somos irmãos. Que coisa linda. Um homem, um patriarca de envergadura, um velho inteligente. Quantos idosos, sábios, nós temos entre nós. Para orientar os jovens, para orientar as crianças, aliás, esta é uma das características bonitas dos patriarcas. Pais de numerosa família que orientam os filhos e a descendência para Deus. Como é bonito um patriarca na família que orienta seus filhos para Deus. Quantas vezes nós escutamos testemunhos de pessoas idosas que no final da vida diz do orgulho de terem educado a família para Deus, para os valores, para os princípios, e quantas vezes um patriarca, um homem idoso, lamenta quando vê que os filhos se dispersaram, Quando vê que a família não foi aquilo que foi planejado por Deus. Abraão se colocou na presença de Deus para servir ao Senhor. E disse para Ló, escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, ou seja, não quero briga, não quero confusão, não quero discórdia, eu quero que você seja feliz, escolha o que você desejar, Meus irmãos, como está faltando isso hoje em dia? As pessoas, por pouquíssima coisa, caçam confusão, violências, brigas, às vezes por tolices. Abraão nos dá um exemplo. Desapego, liberdade, porque ele sabia muito bem de que na vida da gente o que interessa mesmo? O que é que fica? Esse tempo de pandemia nos perguntamos, o que ficou o que fica mesmo? O que é que dá sentido à nossa existência se não for a nossa fé, a nossa segurança que é Deus? Loh. Diferente de Abraão, pensou qual é a melhor terra. E ao invés de pensar no bem de seu família, de seu irmão, Abraão, pensou logo onde é que a terra é mais perto, onde é que tem mais pasto. E aí escolheu a melhor região e caminhou para essa região, às margens do rio Jordão. E Abraão se dirigiu para outra terra, para a terra de Canaã, uma terra mais seca, uma terra mais árida. Só, meus irmãos, que no projeto de Deus as coisas são diferentes. Ló que foi para a região do Jordão, enfrentou muita dificuldade porque foi morar perto de uma cidade pecaminosa, Sodoma. Vocês conhecem a história da cidade que foi destruída porque era uma cidade pecadora. Uma cidade que se colocou contra Deus foi destruída. Abrão, ao contrário, tendo escolhido na liberdade, no despojamento, a terra que sobrou, Deus disse, Abraão, olha, olha até onde teu olhar alcança. Eu te darei uma descendência tão numerosa que se alguém quiser saber o número dessa descendência, tem que contar primeiro os grãos da terra, que coisa linda, as estrelas do céu. A bênção do Senhor estava sobre Abraão porque ele acreditou. Nós precisamos crescer muito na fé para acreditar nas coisas de Deus, naquilo que Deus nos proporciona. Esse é o nosso grande tesouro, onde está o teu tesouro, diz a escritura, ali também estará o teu coração não podemos jogar aos porcos aos cães que na Sagrada Escritura os porcos os cães são tidos como animais impuros, não podemos jogar nas impurezas essa graça preciosa que nós temos que é a fé no Deus de Abraão no Deus de Isaac no Deus de Jacó o Deus que enviou Jesus Cristo seu filho para nos salvar e é por causa desse Deus que nós somos chamados a fazer opções na vida. É interessante que o Evangelho diz que nós precisamos ter coragem de optar pela porta estreita, porque larga é a porta o caminho que conduz à perdição. E muita gente entra por esse caminho, pouca gente entra pelo caminho da vida, porque o caminho estreito é um caminho que exige esforço de nossa parte. E nós queremos, às vezes, sempre o mais fácil, como Ló. Desejou o mais fácil, a terra mais fértil, a terra mais produtiva. Abraão fez outra escolha. Escolheu a terra que sobrou. Depois que seu irmão escolheu, ele escolheu uma terra. E nosso Senhor o cumulou de graças e de bênçãos. Aqui, meus irmãos, está o grande segredo. A coragem de acreditar na, na força transformadora que brota de nossa fidelidade a Deus Abraão se tornou o pai da fé como Maria, senhora do livramento também se tornou a mãe da fé porque sem conhecer homem algum jovem, ela acreditou em Deus por isso Isabel disse para ela feliz aquela que acreditou porque será cumprido o que o Senhor prometeu. E Maria, acolhe a palavra de Deus em sua vida e se lançou nessa grande aventura de fé, tornou-se a mãe do Senhor. Abramos então nossa vida à graça de Deus. Abramos nossa vida à vontade de Deus. Peçamos ao Senhor que aumente nossa fé. Peçamos à Nossa Senhora que nos ensine a fazer, a cumprir a palavra de Deus em nossa vida. Para que em meio às tempestades, em meio às situações difíceis, nós tenhamos sempre uma certeza, Deus está conosco. Deus caminha ao nosso lado. Não tenhamos medo de nos aventurar nas mãos de Deus, porque se tem um lugar seguro para nós estarmos, é nas mãos de Deus. Foi isso que Abraão fez, foi isso que Nossa Senhora fez, é isso que nós devemos fazer, nos colocar nas mãos do Senhor. Não joguemos aos porcos, nem aos cães, as coisas de Deus. Não joguemos aos cães, nem aos porcos, as coisas santas. Aquilo que pertence a Deus deve ser cuidado, preservado e oferecido na santidade. Maria, é um tesouro de Deus para nós Conservemos nossa ligação com ela Ela, a casa de ouro Que ela seja sempre para nós Modelo de fidelidade ao projeto de Deus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Viva Nossa Senhora do Livramento Viva! irmãs, na confiança de filhos elevemos ao céu nossas orações Mãe do Livramento intercedei por nós Mãe do Livramento intercedei por nós pelo nosso bispo Dom Francisco Edmilson e pelo nosso padre Kelton para que Deus os fortaleça na fé, a fim de que continuem sendo testemunhas vivas de Cristo em nossa diocese, rezemos. Mãe do livramento, intercedei por nós. Pelas comunidades Tatajuba e Vila Nova, que hoje celebram conosco, para que empenhados no projeto salvífico do Pai, possam gerar frutos abundantes de santidade, rezemos. Mãe do Livramento, intercedei por nós. Pelos governantes e autoridades locais, para que possam levar adiante com dignidade sua vocação e olhem sempre pelos mais necessitados de nossa comunidade, rezemos. Mãe do Livramento, intercedei por nós. Por todos os devotos de Nossa Senhora do Livramento, para que aqui encontre a presença viva e consoladora do Cristo, rezemos. Mãe do Livramento, intercedei por nós. Pelo fim da pandemia, para que a Mãe do Livramento possa livrar-nos deste mal e interceder junto a Jesus por todos os enfermos e por aqueles que perderam seus entes queridos, rezemos. Mãe o Livramento, intercedei por nós. Oremos por nossa Diocese de Tianguá, neste ano que completa 50 anos, para que o Senhor nos fortaleça sempre na fidelidade ao anúncio do Evangelho. Nos tornemos cada vez mais uma igreja discípula e missionária, rezemos ao Senhor. Mãe do Livramento, intercedei por nós. Estamos à sombra do santuário, da igreja de Nossa Senhora do Livramento. É bom nos sentir à sombra desta igreja, a casa do Senhor, a casa de Nossa Senhora. Coloquemos nossas intenções pessoais as situações que nós atravessamos como famílias, só Deus conhece o coração de cada um que está aqui e o que a gente passa cada um peça uma graça a Nossa Senhora hoje eu vou pedir duas graças a Nossa Senhora cada um reze também pedindo a sua intercessão Deus de bondade, tudo isso nós te pedimos, por oh Jesus Cristo, Filho de Maria, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por Ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças. Sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora de sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza. E os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.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 Em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e, e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a nossa morte enquanto esperamos a nossa vida. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, ao Pai, o pão da vida, o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Francisco Edmilson e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos que foram citados no início da celebração, dos nossos parentes, amigos, as vítimas da pandemia e todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Senhora Santana e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. se colocou disposto a fazer a vontade de Deus. Nossa Senhora também se colocou à disposição, faça-se. Jesus nos ensina a rezar sempre dizendo, seja feita a vossa vontade. Que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá luz. Perdoai -nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem. Em paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto Vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. dai lhes segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. que conduz à perdição é o caminho mais fácil caminho largo sedutor mas que pode nos custar a nossa alma felizes os convidados para a ceia do Senhor eis o cordeiro de Deus que tira o pecado e a morte do mundo Senhor eu não sou digno de quem três em minha morada mas dizei uma, uma palavra, palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. de vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, renovados para sempre, a salvação que devotamente celebramos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Excelentíssimo e reverendíssimo, Dante Milson, bispo diocesano de nossa diocese, com muita alegria que nós acolhemos o Senhor na abertura destas festividades em honra à nossa Padroeira, Nossa Senhora do Livramento. Podemos dizer, né, ao Padroeira da diocese, aquela que está né, sempre sendo lembrada, pedindo sempre a ela a proteção para que nos livre desta pandemia de todo o mal como o Senhor já consagrou a diocese a ela, né, que nosso Nossa Senhora do Livramento possa interceder por toda a nossa diocese, não só pela paróquia de Parazinho. Queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, autoridades civis aqui presente, é com muita alegria que nós acolhemos cada um de vocês nesta praça para bem rezarmos durante esses dias, as novenas, e a Santa Eucaristia. E neste dia de hoje nós queremos agradecer a comunidade de Tatajuba e Vila Nova, que vieram participar conosco também. Estão longe, são as comunidades mais longe da nossa paróquia, difícil acesso porque tem que passar pelas dunas, mas vi algumas pessoas por aqui. Então, que Deus e Nossa Senhora do Livramento. Abençoe a cada um de vocês e a comunidade. Estamos desde as quatro e meia da manhã já acordados né, com o som que saiu pelas ruas, acordando todo o povo de Parazinho para dizermos que estamos em festa e queremos agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede estarmos aqui juntos. E amanhã nós temos como comunidade homenageadas a comunidade Coité e a comunidade de Freixeiras. Teremos a Santa Missa às sete horas da manhã, às quinze horas o terço da Misericórdia, aqui na Igreja Matriz, às dezoito horas nós daremos início à novena em honra, a Nossa Senhora do Livramento, juntamente com a bênção do Santíssimo, pelos enfermos e idosos de nossa paróquia. O ofertório da novena amanhã será arroz. Né? As ofertas de forma material, de alimento, será feito dentro da novena. Os mais novos talvez não lembrem, os que têm um pouquinho mais de idade lembram da novena que era rezada pelo Monsenhor José Maria aqui na paróquia. Então, esse ano, nós iremos rezar a mesma novena em honra à Nossa Senhora do Livramento. Precisamos resgatar as nossas raízes e bem celebrar e louvar a Maria, Mãe do Livramento. E dentro da novena tem o um momento do ofertório. Então que a gente possa fazer este gesto concreto, né, trazendo este alimento. E amanhã será o arroz. E às 19 horas, a Santa Missa. E temos como presidente da Eucaristia, Padre Raimundo Nonato, pároco da paróquia de Santa Luzia, em Timônia A imagem vai para a casa de Cleílson e Vanessa, na Rua Folha Larga. E também queremos comunicar que nós, est nós estamos com a campanha dos envelopes. Muitos de vocês receberam envelopes no início da, da missa. E você recebe este envelope, faz sua doação e deposita na urna que está aqui à frente da imagem de Nossa Senhora do Livramento, aqui na parte de baixo. E os sorteios destes envelopes serão no dia 24, dia 27, dia 29 e no dia 1 Então, teremos quatro sorteios destes envelopes que vocês irão trazer as suas ofertas nos envelopes. Lembrando que também temos o rifão do show de prêmios, você pode adquirir o seu ponto com as pastorais, movimentos e nas comunidades. Você faz uma doação de R$ 10,00 e concorre a dois prêmios de R$ 1.000,00 e vários outros prêmios doados pelos nossos patrocinadores. Temos a barraca Nossa Senhora do Livramento, com salgados, doce, todos os dias, na garagem da Casa Paroquial você pode né, passar lá depois da missa e fazer o seu lanche. Compra e vai para casa, que nós já estamos muito tempo aqui já reunidos. Né? E também você pode também fazer sua doação para a barraca, né? trazer um prato e deixar lá na barraca para ser vendido na barraca de alimentos. E temos também a barraca de artigos religiosos. Temos máscara personalizada da festa, temos a blusa, temos chaveiros, canecas, bolsas e imagem e outras lembranças. Tudo com a fotinha da Nossa Senhora do Livramento, para que vocês possam levar de lembrança neste ano de 2021. Os nossos leilões serão no dia 29, dia de São Pedro, e no dia 1 na última novena, de Nossa Senhora. O primeiro leilão será como no ano passado, dos alimentos, bolos, doces, salgados e o último leilão das prendas vivas para que a gente não demore muito aqui na praça. Então contamos também com a participação de vocês nas doações dos leilões. Quem tem seus bois, suas vacas, seus carneiros né, para doar para Nossa Senhora... Pode entrar em contato com a gente, se você não tiver transporte, nós vamos buscar, tá certo? E não fique tímido de doar para Nossa Senhora do Livramento aquilo que vocês desejam. Então, muito obrigado, esperamos vocês amanhã para a primeira novena em honra à nossa padroeira. Boa noite a todos. Chegando ao final desta Eucaristia, preparando-nos para a bênção, agradeço, Padre Kelton, o convite para abrir os festejos de Nossa Senhora do Livramento deste ano 2021, 50, da nossa querida Diocese de Tianguá. A missa do jubileu será no dia 22 de agosto, na praça da nossa catedral, a missa de encerramento do ano jubilar dos 50 anos. Padre já temos confirmado a presença de 11 bispos que estarão presentes nessa solene liturgia para agradecer a Deus a graça dessa caminhada de 50 anos de nossa querida Diocese, criada pelo Papa Paulo VI. Então, desejo a todos uma festa na paz. Que nós mantenhamos os cuidados sanitários, o uso da máscara, a higienização, traz um passinho de, ó, de álcool na mão para usar e, evidentemente, terminando a celebração, voltar para as nossas casas em segurança. O João, o historiador, me lembrava que no dia 2 de julho será celebrado os 80 anos da pedra fundamental da nova igreja dedicada a Nossa Senhora do Livramento, uma memória importante para a caminhada da nossa diocese desta igreja. Deus seja louvado. E é claro, eu sonho muito com uma ida de Nossa Senhora do Livramento à sede da Diocese de Tianguá, a nossa cidade onde o bispo mora, onde está, a podemos dizer, o coração que pulsa e mantém esta igreja do Parazim. Quando tudo passar, esta pandemia passar, viremos aqui em Romaria, como Diocese, o clero, se Deus quiser, em peso, estaremos aqui para agradecer. E depois, Nossa Senhora fará uma visita à Catedral de Senhora Santana, a sua mamãe, né? Santana é a mãe de Nossa Senhora. Então, será com certeza um grande dia a vinda da Diocese aqui e a ida de Nossa Senhora subir na serra para ser venerada na sede da nossa diocese viva nossa senhora do livramento viva viva senhora santana viva viva São José viva viva nosso senhor Jesus Cristo viva hoje eu pedi a nossa senhora duas graças não sei se sou digno de que ela me alcance mas se ela me alcançar no ano que vem vou dizer a vocês qual foi a graça que eu pedi a ela eu quero vir para publicar se ela me achar digno de receber essas graças que eu pedi vamos cantar pedindo a bênção a Nossa Senhora cantando dai-nos a bênção ó Virgem Mãe dai-nos a bênção ó Virgem Mãe Senhor do sonho dai-nos a bênção, ó oh Virgem Mãe, Senhor seguro. Do sonho vem. Maria é bela, mimosa flor, nossa esperança e nosso amor. Maria é bela, mimosa flor, nossa esperança e nosso amor. Dai-nos a bênção ó Virgem Mãe, venho seguro do sumo bem. Estende sua mão, Dai-nos a Senhor, ó Virgem Mãe, venha, o Senhor, o sonho bem Venha, o Senhor, o sonho Ainda com a mão estendida, cada um peça a bênção Para a sua casa, para a sua família, para os doentes Desde março do ano passado, que eu invoco Nossa Senhora do Livramento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Senhora do Livramento, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma feliz festa, a exemplo de Abraão, a exemplo de Maria. Não tenhamos medo de nos colocar nas mãos do Senhor, na belíssima aventura da fé. A todos uma noite agradável. Ide em paz. O Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Até a próxima, se Deus quiser.